É só para dar o um, dois, 3 gravando. Bom dia, meu nome é Jonatas, estou aqui entrevistando a nossa amiga Joyce aqui da instituição CREM. Vou fazer breves perguntas para ela, ela vai estar tá respondendo para nós, falando um pouquinho do dia a dia e do trabalho dela. Você é da instituição eu sou do CREM, é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional. Então, o CREM trabalha com crianças que com desvio nutricional, que a gente chama, que são crianças com obesidade ou com subnutrição. Então, são crianças com é, peso elevado, acima para a idade, e baixa estatura e baixo peso para a idade. Lá no CREM, a gente tem é, tem três equipes. Então, tem a equipe da comunidade, que vai até as, as regiões. Então, tem uma unidade aqui super próxima, na Vila Jacuía, Aqui, União de Vila Nova, que, que faz o mesmo trabalho que a gente lá na Vila Mariana. Então tem uma área que chama comunidade, que vai até as comunidades mais, mais pobres, enfim, com maior necessidade, necessidade de atenção, vai lá, faz avaliação nutricional, hum. capacita agentes comunitários de saúde e traz essas crianças que têm um desvio nutricional é, moderado ou grave para tratamento no CREM. No caso seria porta a porta, assim, bem dizendo, assim, o um atendimento do CREM. Você o BS? O ah, legal. É, então você já teve respondendo em uma só pergunta, você já teve respondendo três, né? Então vamos dar uma resumida. Você trabalha com audiovisual, já teve trabalhando nesse nessa sua nessas suas profissões que você teve falando para nós aqui, que você teve resumindo. Você já teve utilizando, gravando algo do tipo assim? Olha, nós temos uma sé uma série de vídeos que contam a história do Crein que que que tem uma As série obras, de, de. realizações. Sim, sim, sim. Tem uma série de programas, tem prêmios que o CREM ganhou, é empreendedor social em 2011. Então tem uma série de, de vídeos que contam um pouquinho do trabalho do CREM e o que, que a gente faz. Sim, seus documentários, legal. Agora, a quinta e a última pergunta. É, conclusão, o que você achou? A palestra ainda não, não acabou, mas em presente, o que você já teve achando do que foi dito e o que você tem perspectivas é, de estar tá ainda se passando? Olha, tá muito interessante o evento hoje, eu achei que foi uma abordagem diferente que eles utilizaram, então uma abordagem onde envolve mais o, o pessoal que está aqui, os professores, os coordenadores e todos os que, os que, tão, os que estão participando no, nesse evento, eu achei super bacana e super produtivo para todo mundo. Tá, ok, então, desde já, TV agradece, Joyce, muito obrigado pela entrevista.